Olá, pessoal! Belezinha? Fala, galera! Tranquilo? Eu sou o professor Vitor Pinheiro. Eu sou o professor Thiago Sagatti. E este é o nosso canal Café com Linguagem. <risos> e aí, galera! 2018 ano de Copa é isso aí se tudo der certo na Rússia esperamos <risos> que sim né é, é isso aí mas vamos lá deixemos as questões políticas para outros <risos> outros professores aí do YouTube <risos> beleza bom galera mas como ano de Copa né paixão nacional muita gente comenta sobre futebol muita gente fala sobre né, os jogadores sobre os jogos Brasil cheio cheio de técnicos né cheio de técnicos Todo mundo é técnico. Então, para que você não passe vergonha no Facebook, nós temos algumas dicas aí, algumas palavrinhas que podem te ajudar a comentar com propriedade. É isso aí. Em língua não, portuguesa não, também. Não dá mole, não dá mole. É. Beleza? Então a gente vai falar sobre algumas palavras, algumas expressões que causam dúvidas, né? Ou não causam dúvidas, as pessoas acabam utilizando da mesma maneira. Beleza? É. Bom, primeira coisa, torcer pelo ou torcer para. E aí, tem gente que fala, ah, eu torço. Pelo São Paulo? Pelo Palmeiras? Pelo Santos? Pelo Flamengo? Tá, mas vamos lá, continuando. Continuando, vamos lá. O correto, se nós pararmos e analisarmos a língua corretamente, é torcer para, e não torcer pelo time, beleza? Torço então, para o Flamengo, beleza? Okay. Perceberam que aqui ninguém torce para... Aquele time lá, que tem uma fina. Não, aquele, aquele time lá. Corinthians, vai Corinthians. É, não dá, não vai. Para com isso, vamos roubar a nossa câmera. Não, não, não. Que é brincadeira. Brincadeira, brincadeira. O, o placar do jogo está. Um time está com 3, o outro está com 0. Aí entra o comentarista e fala, é, mas aí no segundo tempo, o time se fizer tal mudança, ele vai conseguir reverter o placar. Pessoal, o jogo de futebol. A partir do momento que marca um gol, não tem como voltar para o 0x0. Não tem como voltar para o 0x0. Depende do juiz. <risos> depende do juiz. Depende é, do juiz. Depende do árbitro. Realmente, realmente, realmente. Mas a palavra reverter, pessoal, significa voltar à posição de origem, voltar ao começo. Então, se o jogo já está 3 e o outro, o outro time tem 0, não tem como voltar para o para 0 a 0, no máximo vai ser um 3 a 3, 4 a 3, certo? E aí ele vai o que? Vai mudar o placar, né? Vai alterar o placar e não reverter o placar, ok? Então nada de reversão. Mas essas pérolas não ficam só com os comentaristas, é. os jogadores, jogadores os atletas também. também dão mole. Muito, muito, <risos> né? E teve né, um técnico aí há um tempo atrás que falava sobre Sócrates, então bastante tempo. E olha o que ele disse sobre Sócrates. Sócrates é invendável e imprestável. Cara? <risos> o cara era o ídolo do time? Como é que é. ele é emprestável? Mas vamos explicar. O que ele quis dizer? Que o Sócrates não podia ser vendido para outro time e também não poderia ser emprestado. Ok? E aí ele acabou criando né, essa palavra, esse sentido de emprestável, para quem não se pode emprestar. Não, não existe, tá bom? Dessa maneira. O imprestável é quando a pessoa realmente não presta, não serve para nada, verdade, verdade. beleza? Vamos lá. E agora, é, o time está ganhando por ou o time está ganhando de? Beleza, pessoal? Aqui, ó o time está ganhando por, tá? Então, por favor, não diga que o seu time está ganhando de quatro, né? Porque aí até fica um negócio meio estranho. Então diga que seu time está ganhando por 4 a 0, por 4 a 1, por 4 a 2, tá? por 3 a 0, certo? Não é isso, João? isso aí, ganhou. Né? E o resultado pra, pra perder. Perdeu. é Perdeu. Perdeu por. Perdeu por. Tá? E não perdeu de. Okay. E perder de 4 também fica um negócio meio sinistro. <risos> Outro né, filósofo da nossa língua, né, o Nunes, lá na década de 80... Vai lá. Não, o seu não, grande Flamengo. Na época que ele jogava no Flamengo, mas vamos lá, vamos lá. Foi lá. O título do Flamengo. É dando entrevista, foi lá. Não sei, chutei a bola. Foi indo, indo e. iu. Cara. Ele criou né, o verbo ir, eu. Tempos depois, ele mudou, né? Ele percebeu que a bola acabou não fondo. Numa outra entrevista ele trouxe que a bola não acabou não fondo. É, isso é bom, hein? É? Tipo Fica um negócio estranho, né, cara? É bom pra nós, né? É material pra nós, professores portugueses né? É isso aí. É... O Empatar, pessoal empatar aceita as duas formas, tá? Então empatou por ou empatou em. Empatou por 2 a 2, empatou em 2 a 2, tá? As duas formas estão corretas, tá? Pessoal, mas né, apesar de todas as brincadeiras aqui, vamos levar em consideração, né, que nosso Brasil é né, fala aí a língua portuguesa e temos as variantes diversas, OK? É. Então, apesar das brincadeiras aqui, temos sempre nos lembrar que não devemos cometer o preconceito linguístico, como qualquer outro preconceito apesar Apesar de ter um, um atleta também, se não me falha memória, igual eu lembrei, foi o Jardel, se não me engano foi o Jardel, que ele falou clássico é clássico e vice-versa. Ele falou isso. <risos> clássico é clássico e vice-versa. Mas. Brasil, né? Brasil, Brasil, <risos> tá ok. No, no momento. <risos> Talvez as pessoas tenham entendido o que ele quis dizer, é. ok? Ele se com, né, conseguiu se fazer entendido, as pessoas compreenderam o que ele queria dizer, ok? É, nós, professores, que né, gostamos também desse futebol, às vezes a gente fica lá só analisando a fala é. dos comentaristas, da, da, da, a fala dos, dos jogadores, e aí podemos ter bastante material para trabalhar com vocês, ok? Então, mas deixando isso de lado, o importante é a comunicação, ok? Levando aqui okay, em brincadeira, é, nada de... Tirar sarro do coleguinha que fala errado, que escreve errado, ok? Um forte abraço e até a próxima, galera! Valeu, galera! Fiquem com Deus!